Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Rise Higher, quem fala com vocês é Rebeca e no vídeo de hoje nós vamos explorar juntos a loja Five Below, que é a loja que tem tudo com preço até 5 dólares. Eu lembro que na Flórida, para quem não sabe, né? eu moro em Massachusetts. Eu lembro que quando eu morava na Flórida, eu fui só uma, duas vezes lá. E essa loja em especial que eu estou estacionada na frente, eu nunca entrei. Então, literalmente, nós vamos explorar essa loja juntos hoje. Eu vou mostrar para vocês um pouco dos produtos que tem e um pouco dos preços. E é, eu resolvi começar por essa loja e não pela Dollar Tree, que é a Dollar Tree a loja que tem tudo por um dólar, porque a Five Below, ela tem o site, né? Então, você pode realmente comprar muitos dos produtos que eu mostrar aqui. Você consegue achar também na, no site da Five Below, diferentemente da Dollar Tree, que é somente em loja física, eles não têm venda online. Tá, então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do interior dessa loja para mostrar para vocês que tipo de produtos vocês podem achar. E daí, de repente, na próxima semana eu posso fazer da Dollar Tree só para que vocês realmente conheçam a loja e vejam o tipo de produto uh, que eles vendem lá. Hoje é dia... Hum, que dia hoje? Que dia hoje? Dia 24 de fevereiro de 2021. Hoje é um dia super sunny, super ensolarado, apesar do frio, como vocês podem ver aqui atrás de mim, olha a montanha de neve é um dia de praticamente verão para o inverno aqui de, do norte porque está por volta de 6, 7 graus então tá literal, essa temperatura tá literalmente um, um sonho para quem tá há meses com temperatura zero e baixo de zero Tá por volta de 7 graus, é, é um verão praticamente quero mostrar para vocês aqui onde eu estou estacionada as montanhas de neve e o dia lindo que tá fazendo hoje olha a quantidade de neve e lá está Five Blow que nós iremos hoje. Tem outras lojas aqui que eu posso fazer tour com vocês também. Me deixem nos comentários quais outras lojas que vocês querem conhecer. E essas montanhas de neve ficam aqui porque quando neva, né, vem aquelas máquinas para limpar os estacionamentos e estradas. E eles precisam acumular essa neve em algum lugar para deixar os espaços limpos. E como a temperatura fica por muito tempo né, abaixo de zero, ou até mesmo hoje que está acima de zero, está 5, 6 graus, é, ela ainda assim resiste, porque é muito gelado. né? A mesma coisa que você tirar um baldinho de gelo da geladeira, ela não vai derreter tudo de uma vez, da mesma forma aqui. Então a gente fica com essa paisagem por muito, muito tempo. Aqui no fundo também tem outras. Então é isso, vamos lá. Então vamos lá pessoal. Thank you. Então, pessoal, agora como a Páscoa é o próximo feriado importante aqui. As lojas já estão cheias de artigos pra Páscoa, né? Então, tudo que você pode imaginar. A Five Below, ela tem artigos até 5 dólares. Então, por exemplo, esses negocinhos pra colocar dentro das cestinhas estão 1 dólar. Os ovinhos, ó, de plástico pra colocar... É, vendo as cestinhas também Um dólar Aqui Muitas cestinhas de Páscoa E elas estão, ó Cinco dólares São de tecido, são muito bonitinhas Até pra você manter depois da Da Páscoa Como organizador é muito legal Tem essas daqui De palha mesmo Um dólar Papel presente. Aqui temos uma sessão com muitos óculos de sol, né? Então, se você perdeu o seu óculos e está indo para praia, você já sabe onde achar. Ó. 5 dólares os óculos. Tem muitas opções, ó. Todos eles foram 5 dólares. Aqui temos fantasias de coelhinhos o valor de 3,5 para esse valor <muchos> bonitinho. É muito bom. Ó, os as cestinhas. Ai, é a tentação, né, gente? Chocolate, tudo pra tomar na só. vou tem muito, muito gostoso. tá? Cinco dólares. E eu o primeiro um de minha mão, dólares. Aqui a gente vai ter alguns brinquedos, ó. Isso aqui é bem famoso, né? Estados Unidos é basicamente uma coisa inclinada, bem bem mais fácil. E você tem que ficar numa distância tipo ficar tá dando dentro do buraco, sabe? Então, por algum o clima já tá é, esquentando aqui e a gente tá colocando todos esses artigos que é pra é, jogos na parte de de casa, que pessoal por tanto tempo. Infelizmente, caso fosse levar, né? Que agora é o momento que eles vão começar a aproveitar esse forte. Essa daqui, ó, daqueles, eu não sei se no Brasil é comum, mas na cadeira é bem comum, que é um montãozinho para você ir na praia. Então, porque como as praias têm muita pedra, então você coloca ele é de uma telinha, sabe? Então, tem todo aqui. Por 5 dólares. Bolsa de praia. Olha, Rede, 5 dólares. Diversas cores, mais pequenas. Frisbee, 4 dólares. Esse lado aqui já é Sponge Style, que, como já passou o inverno, mesmo? São roupas mais leves, sabe? Então, todas essas roupas estão 5 dólares. Olha como suja nessas minhas Então tudo faz... Tá vendo por 5 dólares eu acho que eu aqui vem aqui é. Tem Só 5 dólares As outras horas são também Assunto é meses, leves. Tá mudando a situação Aqui muito você cachecol No meio da Cachecol no meio da da, da rua, pessoas que na a estão com essas coisas que é tanto que é que você vai esquecendo os unidades. então, ó, pode para fazer a reposição que dá uma raiva, você fica só com par da lua você perde ó, pouquinhas, tudo 5 dólares e toda vez que alguém entra na loja eles falam, um é, eu lá, lá, maquiagem, ó, pincel de porcelana por 5 dólares, 5 dólares é? É. Aqui os pincéis também Pincéis por US 2 dólares Mais porta pincéis aqui embaixo E aqui a gente continua com coisa de academia Os mais leves Acessórios para a então Amarradores, com isso eu estou precisando de amarradores 2,5 2 dólares os grampos Os 2,25. 2,5 Amarradores Posso fazer aquelas banhas bem gordinhas? Escova de cabelo por 5 dólares. Baixo ou descendinhos. Qualquer é coisa de opção de temos kit de maquiagem de burro, por dólares. Então, maquiagens por 5 dólares. Olha Tem muitas coisas que vocês acham na site eu Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Espera aí que por 5. Olha esse pincel. É uma cor. Maquiagem, pedindo, esporte, de os óculos, cinco dólares. 5 dólares, E só de meia. também artigo é de então, vocês podem ver, é só um tipo de, de aqui. De adora, de maquiagem, não, e aqui eles têm uma coletânea de camisetas. Todas essas camisetas estão lá, 5 dólares, e vende com memes ou enfim, essas mais e a nice human, se você for dar uma cutucada também Cigar solo, cigarro, e eles estão se atualizando né? Então tem aqui todos os modelos E aqui embaixo você acha outros tipos os tipos e é inumerações. Estou pensando de 5 dólares Aqui continua os artigos de maquiagem 5 dólares, acetona, as paletas E aí Aqui mais artigos de maquiagem, os blush, um, cinco, cinco dólares. Aqui voz já a Lots um de, da farmácia. Eles têm essas minhas coisas que é viagem Então, por exemplo, fazer um inteiro, você Você, eles essas minhas dúvidas, assim, de tubo. Tem coisa pra, uma coisa de cabelo. Essas de produto. Ótimo. Não tem de tudo aqui. Olha oh, que legal. Eu a gente vai aqui que é pra cabelar empiado. Vou pegar uma no cabelo. Se funciona, ninguém sabe, né? Se você se sente vazio, não De cinco dólares. dólares, as, petistas, as petistas estão, ó, De uma a cinco dólares. Ah, a minha pra é de chocolate, que é essa Páscoa. Também né? Esse mesmo aqui. Leitidos. Essas pênis. Esse pôr oh, patrol. Aqui, isso aqui é até ruim, se eu não tem criança mais baixa. E aqui, o brasil de também vai ser o de Itadio X Então, é tudo verde. Aqui, gente. Agora ah, não é. Essas criadas, tudo é verde, com as modinhas. Tem aqui tantas roupas, roupas, as decorações, chapéuzinho. Só. Cada vento. Olha esses ursinhos. Álcool em gelo, 3 por 5 dólares. Aqui tem mais alguns designs de, das luvas, Que eu vou mostrar pra vocês atrás, lá, que tá vendo. Aqui tem coisas... Mais erguidos. O tamanho do Leoskin Vendor, 3,25. É solução para o banheiro de, sabão. de sabão do E vai de de com de Lazy Dollars, canetinhas, quadrinhos. aquelas de leite. Cinco dólares, quadrinhos. Criatividade, você consegue aproveitar muito. E olha esse porta-difusor aqui na cima então, Você coloca né, o refil embaixo e pra tirar Mas eu assim, pontinha mesmo As velas aqui embaixo, 5 dólares o sou se abre. Esse também, embaixo ilumina Por isso que dá, então uma pontinha e ilumina de cortar. Ah, quatro 4 dólares, Great working things, we appreciate cobertinhas, Colocamos Colocamos Colocamos Aqui, mais. aqui mais, Acho que a gente Aqui embaixo. Meus brinquedinhos, ó. Que é Clearance, então tá com o fundo com 50% de desconto adicional Então você assim, vê o preço, por exemplo, 5 dólares, você vai pagar 2,50 É então, sempre bom você vir no fundo das lojas e procurar aquela então, palavra ali, Clearance, que é a de desconto Aqui também tem a parte de poster agora você escolhe aqui, vê o número e os posters estão aqui embaixo no rodinhos Essa parte aqui, depois os cadernos, bem bem inteiros, para para crianças. Aqui é a parte de pintura: cadernos, desenho, tinta, lápis, três cadernos de desenho, mais cadernos de desenho para crianças, lápis cruzadas, pantinhas, pantinhas, pantinhas e lápis, tudo do tipo. Café. Aqui, uma, uma parte muito, né, que eu vou ah, Ok, cinco dólares, da Barbie mesmo. Olha o da Barbie, é de descorte da academia, da escola, tem essa coisa de fazer isso. Yoga. A de resistência. As bênçãos da revista de glúteo. de Para yeah. What's the plan? tem aqui é a porta-chave, só quando a é estampas que tem. Porta moedinha, ali no fundo. Diferente de chaveiro, bem diferentes. De Essa parte aqui, com a gente tem quatro uh, de, uh, de dois. e aqui, ó, é toda a parte de, uh, de lá. Ele vai fazer para pelo novo ícone. Então, eu a Chico Todos os que você puder imaginar. Desde fone sem computador, fone assim, para criança. Cadê oh, os positivos? moto. Peguei. Peguei. Peguei. O número é de cinco dólares, mas aqui temos um produto de 8 dólares, então, tá vendo? Mas é só no Brasil que tem enganação. Esses fones aqui, os muito. Eu nunca utilizei, mas ele uma, é assim, é uma é uma cordinha. Então, eles tipo, iram ao mercado, ou nos lugares em que eles ficam sozinhos assim, Vai na água, se você tiver uma peça fina, dá pra usar isso. E nesse lado aqui, mais capinhas pra computador, película para tablet, luzes de LED. Uma película para computador <risos> Olha isso, gente. capinhas tô pegando o pra colocar o celular. <risos> isso aqui é ótimo pra youtubers. Olha esse bracelete, é um carregador, gente, é um negócio de Olha isso, que genial. Olha esse, essa aqui para os olha esse, que é um bracelete para você não ficar tá segurando Legal Olha esse também, ele é luz, pode na água e ainda toca som Chuveiro com LED, esse eu posso, gente Garrafa de água umidificadora, oh my god Olha só, esse você coloca na garrafa, e vai ficar cada 30 minutos que te levar de tomar água Esses americanos não vão inventar mais nada Esse daqui é um... para você colocar um sabonete no banheiro e ele fica com luz coladilha Porque é pro de criança, né? Esse também é de a pra, pra da cozinha Olha isso aqui? É um USB que de, você compra no computador que é difusor de, é, de, de é, aroma? De fragrância? Olha aqui Não, mais coisas diferentes Uma tomada, ó, ela seria assim você seu quarto, ele dá pra mim, se não tem bolsa, você coloca aqui, se fosse E aqui ele chega já na parte de bruxo de presente, cartinhas, sacolinhas, presente, bruxo um de presente aqui. Pratinho de aniversário, guarda-rabo, não estourado. Os balõezinhos. E é muito comum eles abrir bitcard, é, gift card. Para dar um eles compram essas latinhas para colocar o bitcard card. E desse lado aqui, ó, tem todos os cartões de aniversário, tem Natal e tudo mais. Tem então, todos os cartões do mercado, cartões de coisas mensagens. Então aqui tem, uma, tem um bom espaço com esses cartões nessa parte aqui a gente tem mini um festa, um ou festas que são de chocolate, de trabalho aumentado mais tipos de lúgia aqui ó tem espaguete com molho de tomate tem, tem vários tipos tem com tipos de com tem com molho não sou muito são bem né bem mas esse é o é tipo todo a soluço o o o o o o o o o eu o o o Por os amantes de Nutella, Nutelinha, 3 dólares. Não, não tá linha, eu não tenho nenhuma coisa que é assim. E esse aqui de é snack, 3 dólares. Ameia, não sei colocar no um leite, mas a meia semi-pronta. Por os amantes de óleo. Ameia com óleo. Esse óleo de cristal aqui, de Sun Brownie. Tá, 1,50. Um esse óleo aqui não, sei se Tá Tá legal? Tá Rapidamente ó ah, esse aqui é pipoca. Ai, eu não sei se vocês já viram isso aqui gente, mas é uma panela, um recipiente para você coloca e ela vai aumentando, aumentando, aumentando até que estoura é, tipo, assim, a pipoca. é uma hora de se lembrar de tudo por primeira vez. no nosso tipo assim ó, por agora aqui temos mais cartões para outros assuntos é memorativos e nesse lado aqui mais aqueles para aniversário. Já Dos orcinhos de chocolate bomba, um universo de sabores. Ó, níquel, 5 por 5. O valor normal dele é um níquel, mas se você levar 5, você paga Esse aqui é muito bom. Tem um bom de Coca-Cola. Muitos treinos. Ó, só de um pouquinho. Mas aqui Brasil, é? Bens por dólar, meu Deus. E Olha que você Esse é o Brasileiro com os também tá bom de golazeira pra vocês Vou adorar, vou adorar, Deixe seu curtir e se inscreva no canal para não perder os próximos tours em loja. E se você quer conhecer algum lugar especial, me deixa nos comentários que eu vou adorar fazer um tour para vocês. Se vocês quiserem que eu mostre algum departamento especial, me deixem também nos comentários. Um grande beijo e tchau!